Opa, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber sobre o alerta desse produto. Porém, antes de eu te falar esse alerta, não se esqueça de deixar o seu joinha e comentar aonde você viu esse produto. Se foi pelo Facebook ou por outro lugar. Responda aqui nos comentários para eu saber. Bom, então sem delongas, bora para o alerta. O alerta que eu quero te passar é que esse produto, por estar dando ótimos resultados para os consumidores e por ter uma alta demanda de vendas, acabam surgindo empresas maliciosas replicando o produto e tentando vender no Mercado Livre e na OLX. E era isso que eu queria te passar. Não compre no Mercado Livre ou na OLX por estar mais barato, pois o barato pode ter custar muito caro. Pois além desse produto ser falsificado nesses lugares, você pode perder o seu dinheiro, não ter reembolso e principalmente colocar em risco a sua saúde. Tome cuidado até mesmo quando for comprar no Google, pois esses falsos gurus colocam o produto falsificado lá também. Esse produto é único e exclusivamente vendido pelo site oficial. E para você não cair no golpe desses gurus pilantras, eu vou deixar o site oficial do produto aqui abaixo na descrição, tá jóia? Bem, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e comentar se tiver alguma dúvida sobre esse produto que eu estarei respondendo, tá joia? Então, até mais e fique com Deus.